O Caminho Estreito e o Caminho Largo Uma parte do Sermão da Montanha Isto é o que Jesus disse para as pessoas no famoso Sermão da Montanha. Entre pela porta estreita. A porta e o caminho largo terminam em morte. Muitas pessoas andam por esse caminho pois parece mais fácil. A porta e o caminho que leva para a vida são estreitos, apenas alguns poucos conseguem encontrá-los.